Sejam bem-vindos ao Purple Talks, com ela, a terceira eliminada. Camille Zupo, seja muito bem-vinda, Obrigada. Ao nosso você é muito bem-vinda. Você é especial. Você teve uma. Apesar de uma passagem pequena, você teve uma passagem marcante. É, fala, fala, antes de você começar, falar um pouco de você, que explicando a nossa dinâmica do nosso quadro, a gente vai focar na pessoa, porque uhum. todos os jogadores, eles são maravilhosos, eles merecem ser explorados, é, explorados que eu digo, ser conhecidos por todo mundo, uhum. é uma temporada de novatos, então a gente quer conhecer um pouco mais, quer saber um pouco mais dessa pessoa, quer saber um pouco mais quem ela é, Quais são as perspectivas dela dentro do mundo dos jogos e tudo mais? E, para começar, a gente convidou uma pessoa para falar com, sobre você. Lá vem. É o Théo Marinho. Oh. Inclusive, maravilhoso, alagoano também. Eu digo também porque eu quero ir em eu moro em Alagoa, uhum. mas sou maranhense, gente, não esqueci. Dele. E o Théo falou que você é sobre a Camille. Ela é uma pessoa uhum. bem sincera. No início, a pessoa se assusta um pouco, porque ela pensa que ela é um pouco rude. Depois de conversar, você acaba sentindo a energia boa dela. É uma pessoa refrescante animada, que com certeza vale a pena ter como amiga. Emoji de coraçãozinho, de carinha de coraçãozinho. <risos> Comentários? Concorda, discorda? Concordo totalmente, porque eu sou o tipo de pessoa que... A minha composição familiar é aquele tipo de pessoa direta e reta do quem doer. E muita terapia na nossa mente para a gente conseguir desconstruir essa acidez na hora de falar esse discurso direto e reto. Então tem momentos que eu estou falando completamente normal, mas as pessoas entendem como se fosse uma grosseria e pra, na minha cabeça está tudo bem. É só o meu jeito de falar. Então, a pessoa tem que se dispor a tentar me conhecer mesmo para poder entender que isso daí é só um jeito inicial, que não, não define quem eu sou. Eu não sou essa pessoa grossa, bronca. Eu falo muito palavrão e isso as pessoas ficam, nossa, ela é toda bocuda. Gente, eu sou uma manteiga derretida. <risos> Gente, libertem falar palavrão. Falar palavrão é super normal. A tua dec... Zupo é italiano? ou não? É, descendente de italiano. Ah, sim. então, eu sou a bondança, então eu sou italiana <risos> também, então eu entendo muito bem isso. É, realmente, é, nossa, é, a minha, minha descendência italiana também é aquela coisa de falar muito alto, muito é, é, direto e tudo mais, então eu entendo, eu entendo bastante, eu tenho uma tia minha que ela é muito diretaça, sabe? Então eu sei, eu sei bem como é que é, e realmente, é, como você disse, tem que rolar toda uma desconstrução uhum. para que, que a gente tem que evoluir, tem que melhorar, né? E aí. Exatamente. Depois... Mas fale um pouco mais de você. você. Eu sei que você é estudante de pedagogia, né? Uhum. E tá, tá já se formando. Quantos períodos faltam? Ai, eu vou chorar aqui. Não. Então. <risos> Eu, sou, tipo, eu faço pedagogia, faltam algumas matérias por volta de uns dois períodos e meio, dois períodos, dependendo de como for andar da carruagem. E tô nessa mudança doida aí pra São Paulo, não sei como vai ser minha vida, não sei como é que vai ser a faculdade, sei que a gente não vai abandonar. Não, a gente vai ver também. como é que vai ser a situação. E, e atualmente eu trabalho em creche, mas eu vou sair justamente por causa da mudança. Mas é basicamente isso, eu acho que a pedagogia veio também até para te construir um pouco dessa minha grosseria Porque você coloca um elefante dentro de uma loja de vidro, uma vidraçaria Você entra lá, caramba, só criança, eu sou toda bruta, eu sou desbocada Aí você tem que começar a ter mais delicadeza, a ter mais jeito para falar com as crianças Isso também mexeu muito comigo no, no sentido de saber se portar entendeu então pedagogia para mim abriu um outro mundo na minha cabeça completamente diferente é, eu, eu imagino porque criança você tem que saber falar eu tenho eu tenho dois cunhados de quatro anos eu tenho uma sobrinha de dois <risos> e às vezes a, a minha a, a minha sobrinha às vezes quando ela fala escuta alguma coisa um pouco mais alta da gente ela ela, ela chora por, por, mesmo que não seja com ela, às vezes a gente fala, ah, mas não, aí ela escuta o não, ela, aí ela começa a chorar achando que é com ela. É, uhum. realmente é isso. Mas você tá se mudando para São Paulo por quê? Por, por, por conta de quê? Então, decisão profissional, decisão... De meio formular? a meio, porque por mais que tenha sido por causa do meu namorado, era uma coisa que eu sempre quis também. É, eu já morava com meu namorado há um ano e pouquinho, tipo assim... Morar mesmo já era mais tempo, só que oficialmente, falando para todo mundo, tem um ano. E o trabalho dele era home office e pediram para ele voltar para o presencial, só que a base do time dele era em São Paulo. Aí eu falei, olha, é uma oportunidade boa, você sempre quis morar em São Paulo, quer dizer, voltar a morar em São Paulo, porque ele já morou. Eu também tenho vontade de ir, minha única questão é faculdade, mas a gente dá um jeito. Aí é isso, tomei me com a cara e com a coragem, eu tive... Um mês e meio, dois meses para fazer essa mudança Eu ainda estou em processo de mudança porque eu ainda não fui Minha casa está toda lá Eu estou aqui um pouquinho ainda por causa do trabalho Mas eu estou nessa transição que está mexendo com a minha cabeça de uma forma louca Foi até que eu falei Pô, vou jogar para ver se eu, eu consigo desopinar um pouquinho dessa confusão Aí vem mais coisa para me deixar louca Mas enfim, nada, nada que a gente leve para o coração Mas... Tá, tá uma confusão, entendeu? Eu tô meio lá, meio cá, eu ainda tô no Rio, mas eu não estou mais no Rio, é uma confusão. Eu, eu, eu entendo por um lado, porque assim, eu já passei por isso, eu passei recentemente uhum. também, foi a mesma coisa. É, quando eu fiz o Enem, eu já tinha certeza que eu ia colocar o FAO, se eu passasse, né? Porque o Kevin uhum. morava aqui, então eu e já tava um ano nessa nessa ir de volta, ir de volta, e volta e não, eu vou morar em Alagoas, se eu passar no Enem, eu vou fazer o FAO e vou fazer o curso que eu sempre quis, o jornalismo. Uhum. Então, se você quer muito, vá com a cara e coragem, uhum. é uma coisa boa, vai ter dificuldade, vai ter dificuldade, mas os, os bônus são maiores que os ônus. E é uma Exatamente. coisa que você já, já tá acostumada também com ele, eu acho que você deve estar com saudade dele também, uhum. muito. <risos> Porque eu, eu não sei, eu sou extremamente pegada, então uhum. eu imagino que, que é, eu acho que é o que mais pesa, né? Aham, uhum, com e certeza. Se, e se a gente tem a oportunidade, como tu disse, vá. Uhum. Mas vamos falar também um pouco da Camille Jogadora. É, uhum. Antes de falar sobre, sobre a Camille Jogadora, eu perguntei para uma pessoa a... Ana Beatriz Manso. Ela, que foi a sua maior aliada no Tetaua, que já me falaram. E aí eu pedi para ela falar por que, que foi um erro te eliminar do VD. Camila, é uma aliada fiel. Daquelas que se está com você, está de verdade. Jogamos juntas e ela era a pessoa na qual confiava literalmente todos os pensamentos e sentimentos perante o jogo. Compartilhávamos tudo e nada saía da nossa conversa. Deveriam ter tê mantido, justamente por ser muito fiel e a quem está disposto a estar e jogar com ela. De fato, em todas as minhas experiências com jogos e festes, ela é a pessoa mais confiável que eu conheço. quiser mandar um beijo para ela... Ai, cara, a Ana é maravilhosa. Inclusive, amiga, me abrigue em Santos, por favor. Cara, a Ana foi o tipo de pessoa que... Não vou dizer que foi encontro de almas, porque a gente demorou ainda para se adequar. Ela é muito mansa e eu já sou um pouco mais arredia. Eu acho que a gente precisou se juntar para ter um equilíbrio. Então a gente demorou um pouquinho, mas quando foi, engatou. E essa fala. Eu acho que eu não posso falar muito do jogo, né? Então deixa para lá. Depois. Sim. No futuro a gente entra <risos> nisso. No, no futuro, depois <risos> da temporada. Mas, você começou no sequester, né? Antes de uhum. ser piloto. Aí uhum. sequester, é piloto, teve mais algum até o TW ou não? Ah, teve o oh, Teve o sequester, aí depois eu joguei um T-Circle Fast. Uhum. É, eu não vou lembrar a horda que minha memória é uma merda, mas teve o Contenda, teve o piloto mini, Piloto, pilotão, o primeiro pilotão, teve o All Stars All -Star Fest do, do TW, TW não, do TT, do Tower. E, cara, minha cabeça, uh. eu, eu esqueço tudo, gente. Mas assim, eu não consegui emendar muitos jogos uns um, um nos outros, porque a minha cabeça fica um turbilhão dentro de jogo. Eu sou, assim, eu sou uma panela de pressão. Você bota um pouquinho de pressão, eu tô lá pitando já. Então, eu preciso respirar, dar um tempo até jogar de novo, porque senão eu piro total. Eu já recusei um monte de coisa porque eu falei, gente, não tem condição, minha cabeça vai pirar. Não, não, não dá. Hum? Exatamente. E como, apesar de você ter ficado pouco tempo, o VD, ele é muito conhecido por ser, uhum. assim, o pilar dos jogos, né? Ele foi um dos, um dos pioneiros, aliás, ele foi o pioneiro do Facebook. Uhum. É, qual foi a sua sensação de jogar o VD, de, ser, de ter sido convidada? Como é que foi, você se inscreveu? Como, como é que foi o processo? Você, você sempre quis jogar? Você é, tinha, quais eram as suas expectativas? Conta um pouco pra gente. Então, eu sempre falei que eu sou uma péssima plateia, eu não acompanho jogo nenhum. Na verdade, eu não acompanho mais Facebook. E aí, um belo dia, eu entrei no Messenger, Tava o VD me mandando mensagem, ah, as inscrições estão abertas, se você se inscrever vai ser legal e tal. Falei, pô, vamos ver, né? Principalmente pela questão da mudança. A previsão era de eu já estar em São Paulo agora, então eu estaria completamente à toa. Eu falei, cara, não custa nada, né? Se eu for surtar, pelo menos eu vou surtar sozinha, não, não vou atrapalhar minhas obrigações. Spoiler, atrapalhou, mas tudo bem. <risos> então, foi legal porque quando eu entrei nesse mundo, eu não sabia que isso existia. Eu comecei a assistir Survival por causa dos jogos. Eu já conhecia, mas eu não assistia. E aí eu fui entrando num grupo de Facebook, e de um grupo de Facebook eu fui entrando para outro, para o outro, e eu falei, eu falei, gente, que isso? <risos> Igual a Boca Rosa, que isso, filme? <risos> Exatamente. <risos> aí eu sempre soube que o VD era meio que o início de tudo, até pelo Encontrando e tal, só que eu realmente nunca acompanhei. Eu vi que teve, acho que ano passado, algumas pessoas que eu gosto jogaram, mas eu não sirvo para ser plateia. Então, é... Foi o meu segundo sequester, jogo sequester mesmo. Sequester, ó. Survival. E pra mim foi uma caixinha de surpresas, porque eu confesso que eu não sei muito das provas, eu não tenho esse costume de acompanhar, então pra mim era tudo muito novo. Por mais que eu tenha jogado o TW, era muito novo pra mim. O que, que vinha, a gente ia matar no peito e é isso. E... Então, né? É, <risos> é. O... Inclusive, você está cumprindo uma lenda que permeia o mundo dos jogos. Porque diz que então, uma pessoa que vai... Uma lenda que permeia ah. o mundo dos jogos. Que é uma pessoa que vai muito bem no VD, vai muito mal no TW. E uma pessoa que vai muito bem no TW, vai muito mal no VD. Bom, então eu cumpri a regra, né? <risos> então, falando sobre TW, que foi o jogo que você ganhou, é... Como foi, eu, eu não sei se ele foi o jogo que você mais gostou de jogar, que você mais é, teve a oportunidade de jogar e tudo mais. É, mas é o um jogo que você venceu, foi uma... Uhum. Foi, eu, eu acompanhei por alto a temporada, é, vi um pouco da final, torci por você. <risos> Obrigada. E porque eu achava, eu achar realmente muito legal você ganhar, porque teve toda aquela questão de redenção, que você saiu, depois voltou e tudo mais. Uhum. E, enfim... Como, como é que foi é, esse jogo para você? Como é que foi o PW para você? Como, como a Camille, jogadora, jogadora ela, ela entrou no jogo, você tinha expectativa de ganhar, você elege ele como realmente seu melhor jogo? Como é que foi? Olha, eu acho que foi o meu melhor jogo, até porque eu venci, né? Então, assim, eu acho que o pouco de coisas que eu joguei antes já me, me deu uma bagagem suficiente para eu falar, tá bom, eu, no início, o primeiro jogo que eu joguei, eu não sabia que social era importante. Eu não sabia que se você falava um negócio aqui, o um negócio ecoava lá nos sete mares. Então, assim, eu falei, beleza, vamos sossegar um pouquinho, vamos racionalizar um pouco mais, vamos tentar não fazer um overplay, mas também não ficar ali apática. É, eu acho que eu consegui amarrar bem a narrativa, apesar de ter perdido a fase tribal quase inteira, quer dizer, inteira, né? Porque eu saí no, no primeiro CT... Então, Nossa, assim... a Winner. <risos> Ou seja, realmente... Olha, foi muito difícil. Não vou dizer que foi fácil. Foi muito difícil. Mas eu acho que eu consegui levar com um pouco mais de leveza, sabe? Apesar de que o pós, o, o TT foi muito mais assim pra mim. Porque eu fiquei amigo de todo mundo. A gente se fala até hoje. A gente uhum. joga de vez em quando. Agora, com relação a jogo, o TW foi... Super sumo pra mim. Eu acho que eu nunca mais vou conseguir essa performance na minha vida. Inclusive, eu me você senti sabe. uma merda, porque eu falei caraca, eu caguei tudo que eu fiz no último jogo. Que merda! Mas, tipo, é. Acontece, você não precisa provar nada a ninguém. Já ganhou um jogo grande, um jogo muito, como é que eu posso falar? Difícil. Porque o TW uhum. é um jogo muito difícil, ainda mais uhum. numa temporada com aquela que era é, especial, pois era a última. Uhum. Então... Você não precisa provar nada a ninguém. É, o pessoal de New World, World... Novo Mundo, gente. Eu não sei falar inglês, eu não sou Sasha. Eu toda. Mas, então... O pessoal do Novo Mundo, realmente, ele é muito conhecido por ser muito amigo de todo mundo. E eu queria que você mandasse um recado especial, um beijo especial, para uma pessoa que eu sei que foi sua plateia, que ficou muito triste com a sua saída, que é o Vinícius com W. Uh... <risos> Se você quiser mandar um recado especial para sua plateia. Em especial, Vinícius? Olha, eu me sinto nesse momento a Maria do Big Brother. O meu total de cinco fãs, entendeu? A sensação é essa. Mas assim, é, eu acho que foi o que eu tinha que fazer no momento. Aconteceu, foram circunstâncias que talvez se eu tivesse ficado mais tempo isso seria pior para mim. Então foi melhor sair e... e... Manter o resto da minha dignidade Mas quem sabe no futuro a gente tá aí de novo Falei que eu nunca mais ia jogar Mas eu sei que eu vou acabar me enfiando de novo não, aposenta... Então é agradecer a confiança das pessoas Porque eu sempre acho que as pessoas têm um pouquinho de dificuldade De acreditar no novato, apesar de não ser tão novato assim Então quem deposita um pouquinho de confiança já tem minha gratidão eterna Porque <risos> dá muito gás pra gente jogar Não tem nem como dizer que não mas só um adendo, as pessoas acham que porque a gente é amigo, a gente não se vota, a gente joga junto sempre, a gente se mata nada que a gente se ama. Então, o Novo mundo lá, a gente briga muito. Então, não faça a gente nos jogos não, novo, por favor, chega. Não aguento mais. Não. É normal. Acho que uma amizade é... não é aquela coisa de ficar se lambendo o tempo todo e tudo mais. Exatamente. Às vezes a gente tem que chegar no amigo e falar assim, olha, é... então, é o seguinte é assim, assim assado. Então, quando, às vezes quando eu passo um pouco do ponto, algumas pessoas vêm, pessoas que eu considero amido. Eu acho que é melhor você receber um feedback de um amigo do que receber um feedback de uma pessoa que você não gosta. Exatamente. Amigo é para isso também. É para aplaudir você nos momentos de glória, para puxar você nos momentos de tristeza e para puxão de orelha de... também. Puxão de orelha também. Uhum. Mas vamos lá, Camille. Eu vou fazer agora algumas perguntas. <risos> pequenas é. assim e você responde com uma frase ou com uma palavra o que vem na sua mente uhum. certo e sobre sobre algumas coisas sobre é, no geral certo uhum. um sonho no momento é me formar Essa é a primeira coisa que vem na minha cabeça eu só quero me formar no momento é isso. Eu imagino. Eu também só quero me formar, gente. Eu concordo. Pelo amor de Deus. Uma, uma paixão. Uma pessoa que você é apaixonada. Quando você falou paixão, eu pensei animais. Inclusive, o meu gatinho tá aqui dormindo do meu lado. Mas quando você falou pessoa, não tem jeito, cara. É o meu namorado que eu não. Mas, eu vamos... vou ser viadinha. Vamos, vamos, ser. vamos então, fazer dos dois. É, do seu gato, que, se quiser mostrar ele também Amamos Ele tá peixe. dormindo Mas Sim. ele gosta vale. de atenção É né, meu filho? Ah, eu sou um frajolinha E eu tenho uma pintinha no nariz, mas eu não quero deixar mostrar <risos> E como é, como é o nome dele? É Woody Woody do, do Toy Story? Mentira. De Toy Story E uma abreviação de Woodstock Que é do, do Snoopy Que é o Ai. passarinhozinho é o Crossroom. Gente, eu amo Snoop, eu amo o Snoopy. Muito. Quem não conhece sabe que eu amo muito Snoopy. Enfim, e o seu namorado? É, é, ele ele Acredito que também, como você pensa pensar uma pessoa, eu não. Eu acho que que você fazer uma demonstração pública de afeto com uma pessoa que está sempre ao seu lado que você gosta e tudo mais seja você cadelinha, muito pelo contrário é uma demonstração <risos> pública é, é uma é uma uma forma de você demonstrar afeto que você mostrar que gosta e tudo mais eu uhum. não recrimino, uhum. entendeu e não quero nem ninguém recriminando gente por favor um desejo Olha, eu acho que é ter paz de espírito Depois de uma pandemia, depois de tudo que a gente passou Essa mudança que eu tô tendo, que tá me deixando completamente louca Eu só quero ter paz Eu poderia falar que eu quero ser milionária Que eu quero ter uma casa na praia Mas eu só quero ter paz A gente com paz, a gente conquista o resto depois tranquilo Acho é que no momento é isso Um lugar no mundo que você deseja muito conhecer Olha. Hum... Um lugar com praia. Não precisa ser um lugar específico. Eu sou apaixonada em praia. Eu tenho muita vontade de ir para Tailândia, esses lugares assim, porque é tudo muito apelativo para praia, para sol, para mar, para beber na beira da praia. Eu quero isso. Eu quero ter dinheiro suficiente para poder viver no sol, torrando no sol, mesmo sendo branco. É isso. <risos> Lugar, olha, lugares mais próximos com praia Que dá para você ficar no sol Torrando, mergulhando e depois bebendo Maceió Dica <risos> Detalhe, eu moro, barra morava no Rio de Janeiro E quase minha ia na praia, né? Cadê o dinheiro? Não, mas, relaxa nordestina, morando a vida toda em São Luís Morando em Maceió Mas também mudei para cá por conta da pandemia Eu acho que se eu fui aqui em Maceió Na praia umas quatro ou cinco vezes, foi muito Sem brincadeira nenhuma A não, vida, acho... o cotidiano Hoje... não deixa É, não deixa Não deixa e, e é aquela coisa, quando a gente está no quintal do vizinho é sempre mais verde. Então, Sim. quando a gente a está gente longe, a gente sente falta. Mas quando a gente está perto, a gente, Exatamente. a gente não aproveita. Uhum. Mundo dos jogos. Hum. Qual, o que, que vem à sua mente quando a gente fala mundo dos jogos? Olha, no momento, sendo muito sincera, nada. Porque eu realmente fui honesta quando eu falei. Por um instante, eu falei, não quero mais jogar. E eu acho que nem tão cedo eu vá fazer alguma coisa. Eu gostaria de ser um pouco mais assídua na plateia, porque às vezes eu perco muita movimentação de amigos meus jogando, que foram icônicos, e eu não consigo ver, porque a cortina não me deixa. Então, no momento, eu gostaria de estar um pouco mais inserida na sociedade, mundo dos jogos, e não os jogo jogos, Entendeu? Mas você, é você chegou a pensar em ir num encontrão, você pensa em ir agora que você vai se mudar para São Paulo, é um pouco mais próximo Olha, um monte de gente já me perguntou, ah, você vai, só que eu sou uma pessoa extremamente tímida Em jogo, em internet, eu consigo ser um pouco mais solta Mas presencialmente é um negócio assim que me dá uma fobia social assim, absurda é, a minha bateria social acaba rápido, eu sempre acho que eu estou incomodando, eu sempre acho que alguém está olhando torto para mim. Então, assim, é um trabalho mental que eu preciso fazer para poder conseguir estar em um local com tanta gente. Por isso que eu gostaria também de, de estar mais é, presente no mundinho, que aí se eu tivesse mais amigos, conhecesse mais as pessoas, aí talvez eu me sentisse mais confortável. Mas ir com a cara e com a coragem eu não consigo. Não consigo. É. Mas, assim, eu, eu entendo o seu lado, mas eu digo uhum. também que, eu, assim, eu também já estive nessa, nessa posição, embora uhum. eu seja sempre muito extrovertida. Eu sou aquela pessoa que chega no ambiente, aí acaba conversando com as pessoas para tentar puxar amizade, embora eu tenha esse problema também de às vezes achar que está incomodando, então às vezes eu fico mais reclusinha mas o, é, o encontro é um lugar que é muito legal porque tipo se você é daquela pessoa que gosta de amanhecer na festa você amanhece se você gosta de ficar do quarto <risos> você fica se você gosta de ficar cantando karaokê você fica é um lugar muito aberto então você uhum. você acaba convivendo com pessoas que, que você gosta e com e acaba fazendo as coisas que você gosta uhum. né eu faço eu sempre faço propagandas do encontro uhum. <risos> Se quiser ir... Não duvido que seja ótimo. Um dia, quem sabe, mas eu um acho que esse sabe. de agora não rola. <risos> e por fim, Survival VD, o que, que vem à sua mente? Olha, eu ia falar flop, mas eu acho que não. Eu acho que é injusto com os moderadores, com a temporada, resumir só a mim. Flop não o jogo, tá, gente? Eu, pelo amor de Deus... Não. Eu, eu, eu discordo um pouco que eu, não, eu acho que desde o do primeiro eliminado, Marcos, entendeu? E enfim, o, o que acontece é que eu, eu não considero ninguém flop, certo? Mas enfim, eu, mas é uma posição mesmo, porque eu acho que só, se, só de você dar cara para bater num jogo uhum. já é uma, uma. Vamos dizer assim, é uma coragem absurda. Uhum. Mas foi ah, o que eu, eu disse. É, não, não quero resumir o jogo a isso. É, então, mudando para a seria uma oportunidade. Talvez eu não tenha aproveitado suficientemente bem, mas foi uma oportunidade. Porque eu sempre fico muito feliz quando as pessoas acreditam no meu potencial de jogador. Eu fico, gente, pelo amor de Deus, vocês estão loucos. <risos> mas é sempre bom quando as pessoas acreditam na gente. né? Então, eu não quero resumir a temporada inteira para mim em algo negativo. Não. É, mas tá certo. Camille, ficamos por aqui. Muito, <risos> muito, muito obrigada pela entrevista. Obrigada Foi Muito você. gostosa mesmo. Muito maravilhosa. <risos> obrigada. É, eu, particularmente, é, eu me identifiquei muito com você em vários <risos> aspectos, desde a família italiana, até a questão de, de, de gostar muito de animais, de ter paixão por animais. Tudo isso me fez muito identificar, me identificar com você. Foi muito agradável o papo. O nosso Obrigada. Papo. É, você é muito carismática mesmo. O Theo não estava enganado. Obrigada. E se quiser fazer a despedida, o espaço é seu. Então, gente, é, é isso. Agradecer a oportunidade de ter jogado de pessoas que ficaram com má impressões. Se quiser se aproximar, conhecer, tiver algum interesse, algum dia em se aproximar e conhecer, show, estou aqui para isso. É, não quero que se torne alguma lembrança ruim de mim, eu não estou aqui para isso. Inclusive, o que eu puder fazer para resolver algum mal entendido, eu estou aqui. E agradecer mesmo aos moderadores, a confiança, Desculpa qualquer coisa a todo mundo. E é isso aí. A gente vem para é isso. Errar, acertar, bola para frente. A gente ninguém sobrevive. A gente, a gente veio ao mundo para evoluir. verdade uhum. é isso. E ninguém. Exatamente. Foi. Bom, muito obrigada também a todos. Obrigada a você. Muito obrigada, Camille, também. E um beijo enorme. E aguardem os próximos Purple Talks tá demorando mas vai sair tudo a gente eu espero normatizar tudo ainda essa semana Beijos, gente tchau tchau